e Varflex-NSP, prevenção ativa. Atualmente, os anti-inflamatórios não-estradais, a INES, ocupam uma posição de liderança em termos de consumo pela população do planeta. Assim, de acordo com alguns dados, mais de 30 milhões de pessoas em todo o mundo são obrigadas a tomá-los constantemente, 300 milhões a tomá-los pelo menos por um curto período de tempo. Destes, até 200 milhões compram medicamentos sem receita médica. Estas são estatísticas que provavelmente não mostram totalmente a situação real. E a situação real é esta, a necessidade de certos medicamentos é muito alta. O que esses medicamentos fazem? Anti-inflamatório não Eles aliviam a dor, inflamação e febre. É por causa da dor e inflamação que uma parte significativa da população mundial toma esses medicamentos. Onde dói? Porque dói? Porque ocorre a inflamação. Na grande maioria dos casos, o motivo do uso prolongado de medicamentos não esteroides são problemas do sistema musculoesquelético. A coluna vertebral humana, cartilagem, ligamentos, requerem suporte e proteção. O tipo moderno de nutrição, fatores ambientais e baixa mobilidade não agregam saúde. A coluna e as articulações são feitas de material durável. Este é o tecido ósseo e cartilaginoso. A força dos ossos e cartilagens é criada a partir desses materiais que vêm com os alimentos. A dieta deve conter substâncias suficientes a partir das quais o corpo cria e mantém a força do tecido ósseo e cartilaginoso. Uma coluna saudável. Uma postura majestosa é o resultado de certas ações. Com uma dieta deficiente, os riscos de síndrome da dor são muito altos. Distúrbios na estrutura da cartilagem levam a uma função prejudicada. Isso é acompanhado por dor e inflamação. A inflamação e a dor que a acompanha podem ser suprimidas com medicamentos. Os medicamentos, não esteroides tradicionais, atuam em enzimas que estão envolvidas no processo inflamatório. A inflamação é a resposta de defesa do corpo à lesão. A enzima cicloxiginase desempenha um papel importante no desenvolvimento da inflamação. São conhecidas várias formas de cicloxigenases. Eles são semelhantes em estrutura, mas desempenham funções diferentes e estão incluídos em diferentes fases da inflamação. A cicloxigenase tipo 1 é encontrada em quase todos os tecidos saudáveis. Está envolvido na síntese de prostaglandinas fisiológicas, que são formadas no corpo sob condições fisiológicas e regulam o trabalho dos órgãos. Desempenha um papel importante no início do processo de inflamação. A cicloxiginase do segundo tipo aparece no foco da inflamação 72 horas após o dano às membranas celulares. Ela é responsável pela manifestação de todos os sinais de inflamação: hipermia, dor, edema, resposta imune. Este é o resultado da ação da cicloxiginase tipo 2. Drogas não esteroides bloqueiam as cicloxiginases. Infelizmente, isso significa desligar seu recurso importante. Uma função útil das cicloxiginases é a autocura decidual. Em particular, isso se aplica à membrana mucosa do sistema digestivo. Com o uso prolongado de medicamentos não esteroides, a probabilidade de inflamação e úlceras é alta. Úlceras e sangramento de úlceras podem ser perigosos. Os medicamentos não esteroides bloqueiam a dor. Portanto, você não pode perceber o problema e nem procurar ajuda médica a tempo. Tendo o efeito anti-inflamatório desejado, os medicamentos não esteroides populares reduzem o potencial protetor da membrana mucosa do trato digestivo. Isso leva ao desenvolvimento de lesões erosivas e ulcerativas. A membrana mucosa das partes superiores do sistema digestivo é danificada com o desenvolvimento de erosões, úlceras e suas complicações. Os intestinos delgado e grosso estão danificados. Estes são efeitos colaterais conhecidos de drogas populares. Para proteger o estômago de tais efeitos agressivos de medicamentos não esteroides, os médicos prescrevem medicamentos do grupo de medicamentos antiulcerosos. É possível prevenir problemas do sistema musculosquelético. Os condroprotetores se tornaram muito populares em todo o mundo. Os médicos geralmente os recomendam ao mesmo tempo que os medicamentos não esteroides Isso permite melhorar a condição e reduzir as manifestações de dor e inflamação. No entanto, a prevenção é a ação tomada com antecedência. Prevenir a destruição da cartilagem. Sature seu corpo com tudo o que é necessário para o funcionamento a longo prazo da coluna, articulações e pele. Termo exploração é bastante adequado para o corpo humano. Cuidamos de nossos computadores telefones, carros. Tentamos fazer todo o possível para prolongar a sua operação. E são apenas coisas que, em princípio, podem ser trocadas por novas. Operações nas articulações, coluna, essa também é uma direção real e popular. A habilidade virtuosa dos médicos merece reconhecimento e respeito. Os melhores especialistas dizem que a remoção de hérnias espinhais é uma medida necessária para salvar os nervos comprimidos. O objetivo das operações é uma ambulância mas há tarefas que não são resolvidas instantaneamente. A estabilidade da coluna, sua nutrição, força são o resultado de um trabalho constante a longo prazo. E quanto mais cedo esse trabalho consciente e constante começar, melhor. O que uma pessoa moderna que conhece as necessidades de seu corpo pode fazer? Ele pode aprender mais sobre as possibilidades de prevenção. Condretina, substância natural que, com ótima saúde e boa alimentação, os jovens devem produzir por conta própria. Em quantidade suficiente. Devo. Mas a condretina nem sempre é suficiente para pessoas jovens e saudáveis com uma boa dieta. As razões pelas quais a condretina NSP merece sua atenção são absolutamente claras. Você pode acrescentar que a glucosamina e o MSM são perfeitamente combinados com a condretina. Atuam como sinergistas tanto na absorção quanto nos efeitos curativos. O MSM é um produto único, uma fonte de enxofre. Consideraremos as propriedades do enxofre e seu papel na manutenção da saúde separadamente. Glucosamina como efeito complementar do componente condretina e MSM, absolutamente logicamente escolhido. NSP oferece a combinação mais eficaz de nutrientes. Os melhores componentes são selecionados, a glucosamina na forma de cloridrato é obtida de crustáceos. Sabemos que a variedade de substâncias curativas naturais é bastante grande. Mas nem todos esses nutrientes estão disponíveis para nós em nossa dieta habitual. Cultar os componentes mais valiosos em tais proporções, em que sejam assimilados da maneira mais eficiente possível e protejam a saúde, isso está no poder da equipe de cientistas da NSP. O potencial intelectual e técnico da empresa NSP vem contribuindo para o aprimoramento da humanidade há mais de 50 anos. Ingredientes Clorhidrato de glucosamina, derivado de marisco. Metilsulfonilmetano, MSM. Sulfato de condretina, origem bovina. Um homo sapiens pode permanecer ativo, alegre, de alto desempenho por muitos anos. Esta é a abordagem NSP para prevenção ativa. O Everflex NSP é a resposta para muitos dos desafios atuais.